Você tá com problema de fechar obra Você não sabe como é que faz pro seu cliente Construir um Steel Frame, toda obra, toda Construção é uma oportunidade pra você Isso é muito importante você entender, eu entendi isso Desde o começo quando eu tava no mercado, e isso já tem 13 anos, <risos> se você não me conhece Eu sou Helena Rodrigues, conhecida como Dama do Gesso Se inscreva aqui no canal do Youtube, se quiser mais saber um pouco Sobre mim, sobre o meu trabalho, e eu vou te contar Qual foi a diferença de mim, comecei Meus negócios já há 13 anos, tô no Steel Frame já há mais de 10, pra outras pessoas Que começaram naquela época e não tiveram sucesso, ou pra outras Pessoas que estão começando até agora, eu sempre enxerga eu e entendi, toda obra é uma oportunidade, toda construção é uma oportunidade. Eu vou te dizer, não vai chegar nem cair obras de steel frame no seu colo, dificilmente isso vai acontecer. Hoje tá começando até um pouco mais, eu te falo isso porque eu tenho alunos no Brasil inteiro. São mais de 500 alunos por todo o Brasil. E eu Conheço eles, eles me dão esse feedback Que a gente está em todo o Brasil Mas dificilmente vai chegar e cai uma cobra no seu colo E eu entendi isso desde o começo E isso foi o que me fez eu me diferenciar do restante das pessoas Porque pra mim, eu não precisava procurar uma obra de Steel Frame Eu vi aquela obra e eu sabia Essa eu posso transformar em Steel Frame E eu pegava ela e eu trabalhava ela. E eu vou te falar sobre essa técnica que eu usei sempre pra fechar novos negócios E é inclusive o que eu ensino no meu curso, o Bundo Steel Frame Eu nunca parei e vendi Steel Frame pro meu cliente Eu nunca falei essa palavra Se você pensar, só o nome por si só Assusta, né? O cara vai falar: 'Caraca, eu vou pegar esse negócio novo aí, vou me lascar. Quantas vezes isso não aconteceu com você?' E aí vai o ponto: você, em nenhum momento, vai vender o steel frame propriamente dito para aquele cliente que nunca ouviu falar, para aquele cliente que não quer arriscar, para aquele cliente que já é tá com aquela construção, com aquela obra e já tá tudo certo na cabeça dele. Você vai falar os benefícios que o steel frame entrega, você vai falar sobre a velocidade do sistema, ele vai conseguir ter uma obra pelo menos três vezes mais rápido, você vai falar sobre a sustentabilidade, você vai falar sobre a economia de mão de obra, você vai falar sobre a qualidade dos materiais. Cara, você tá. Você tá trabalhando com tecnologia de ponta, você está trabalhando com inovação, você está trabalhando com industrialização. Você vai falar sobre otimização de mão de obra, que você não vai ter problema para ter mão de obra para aquilo, porque é uma tecnologia simples de ser aprendida. Eu mesma já treinei mais de 1.200 homens, por que você não pode treinar alguém? Meus alunos treinam, montam as próprias equipes. Então você vai falar sobre todos os benefícios que o steel frame tem. E exatamente esse é o ponto. Você vai vender o steel frame sem falar steel frame. E é nesse ponto que você vai começar a se diferenciar do mercado e você vai conseguir ver que tem resultado. Vai ser toda obra, todo cliente que você você atender que vai fechar? Não. Vai ser de primeira que você vai fazer aquele atendimento fenomenal? Não. Vou te dizer que vai ser lá para décima, viu? <risos> mas existe um fator muito importante. É o foco. Dos meus alunos, eu vejo que alguns têm resultados excepcionais e outros não têm tanto. E é exatamente esse ponto. É o foco e a determinação em vender o sistema. E não vender o Steel Frame por si só. Mas vender todos os benefícios e qualidades que eles entregam. Esse é o ponto da virada. Esse é o ponto que vai te fazer conseguir mostrar para o seu cliente como o Steel Frame é melhor para ele, é melhor para você, é melhor para o vizinho, é melhor para todo mundo. E depois, ele mesmo vai estar vendendo o Frame, você pode ter certeza. Eu já tive vários casos disso, vários clientes disso, que eles se apaixonavam tanto pelo sistema, que depois eles vendiam o sistema para outras pessoas. Acredite você ou não. E aí que vai roda, que vai girar Você vai com o um cliente, ele indica outro cliente, outro cliente, e quando você vê, você acaba se tornando referência sobre esse assunto na sua região. E vou te dizer que não vai faltar cliente nenhum batendo na sua porta. Exatamente esse ponto. Vende os benefícios, vende as vantagens, mostra pra ele que você quer uma relação de ganha-ganha, e que ele sai ganhando com a melhor melhor opção construtivo, pensando a longo prazo para aquela obra, para aquela construção, tudo. Você tá vendendo para ele só benefício, só vantagem. E você vai ter obras muito mais lucrativas, vai ter obras que vão durar muito menos tempo e vai poder aumentar o seu faturamento consideravelmente ao longo daquele ano. Então pega nesse ponto. E se você quiser ter um atalho para conseguir saber como fazer isso de maneira mais eficiente, mais otimizada, não deixa de conhecer o meu curso, o Boom do Steel Frame, que foi feito exatamente para você conseguir alavancar as suas vendas, alavancar os seus negócios. E eu mostro as 20 técnicas infalíveis que eu uso pra fechar obras, até hoje e já estão testadas, ó, há mais de 13 anos, que você querendo ou não <risos> além da proposta comercial imbatível, que cara, eu apresento aquela proposta comercial, o cliente já olha pra mim e fala, porra, essa mulher sabe, então tudo isso eu já te entrego mais chegada, agora, se você quiser ir também, aos poucos, assistindo os vídeos daqui do YouTube não tem problema, são mais de 500 vídeos pra você assistir e aprender tudo sobre o sistema, tem dois caminhos, um mais curto e um mais longo, você escolhe qual que você vai estar seguindo, Grande beijo. Tchau, tchau e a gente se vê na próxima.